Nossa, fez barulho de spray. Eu tenho certeza que tem um spray, certeza absoluta. Falei? <risos> Olha, a água termal dessa marca Liotte. Água termal é, com fragrância de aveia, a natural e fragrância de amêndoas. Nossa, que delícia! Nossa, Mac, que gostoso! Como é, que é o nome da marca? Liotte, Liotte Água Termal. Como será o cheiro de aveia? Passa, Mac? É bom o cheiro? Vou imitar a cara dela. Eu não sei como é um cheiro, não sei qual é o cheiro de aveia, mas o cheiro disso aqui é. é bom. É bom. <risos> Água termal liote. Faz bem para sua pele, para você, para sua beleza. Mas Camila, o que é isso que tu me falou? Tá água termal, é da Liotte, é muito boa. Sim. Vou passar então. É só o rosto, né? Não! Hum. Não. Ela tem uma composição, que é o um zinco, que ajuda em muita coisa. Além dela controlar a oleosidade do rosto, né, hidrata, suaviza, ela ajuda na cicatrização, é muito bom pra tatuagem. Pode passar no cabelo também, que ajuda nos frizz, alivia é coceira. Não, é tudo de bom. Ai, vou passar. Vamos fazer uma maquiagem? Então, vou fazer maquiagem e tal. Peguei um contato de uma menina mal gostosa. Nem acreditei quando ela foi no camarim. Ela sabe maternal em tudo, não é só pro rosto? Não. Camila, é. é Cariote é diferenciada. Ela tem zinco na composição e nem todas tem. E o que, que o zinco traz de benefício? Muita coisa! Ele alivia a coceira, hidrata, é bom para cicatrização da tatuagem e pro cabelo também. Ah, oh, entendi. Top, né? Uh -huh. Tá, agora usa e vamos maquiar. sabe dizer se a água termal realmente faz bem pra pele ou se é um mito um dos nossos maiores aliados para tratamento de pele. Ela é rica em minerais como zinco, magnésio, e esses minerais trazem diversos benefícios para a nossa pele. Entre eles, antioxidante, pois ela protege as células de radicais livres. Ela acalma a pele, refresca, ela alivia aquela sensação de queimadura do pós-sol, tá? ela hidrata, então são muitos benefícios. Uma dica importante, quem faz uso de cremes à base de ácido hialurônico, é essencial que você passe água termal na tua pele antes de aplicar o creme, porque ela vai ajudar a potencializar o efeito desse creme na tua derme. O efeito dela é tão incrível que eu fiz um shooting para a revista mente com 16 modelos. e nós, O tema era esportes e nós é, fotografamos numa praça às 11 horas da manhã, eram uns 30 graus no dia. E é óbvio, eles ficavam vermelhos, estavam transpirando, estava muito quente. E não tem como a gente ficar fazendo retoque, até porque não vai funcionar de maquiagem nessa situação. Então, a minha maior aliada e o que resolveu o problema pra gente conseguir fotografar foi a água termal. Então, era um clique, água termal em todos os modelos. Outro clique, água termal em todos os modelos. E os maquiadores, a água termal é um coringão. Ela ajuda no pré, no pós, durante a maquiagem. Ela reduz é, os poros, ela traz viço à pele... E digo mais, aquelas propagandas que vocês veem com aquela modelo, com aquele cabelo maravilhoso, que normalmente é de shampoo ou qualquer outra coisa, provavelmente o maquiador usou água termal para escovar esse cabelo, mecha mecha. Sim, quando a gente usa no cabelo para escovar, ela também traz um brilho incrível. Eu faço uso de uma marca nacional chamada Lioti, que é essa aqui, tá? É, primeiro porque ela é nacional, então eu já gosto de valorizar os produtos de casa. Segundo, porque como eu falei pra vocês, a água termal é composta por, por alguns minerais. E a Lioti, ela tem uma, na composição dela um alto índice de zinco. O zinco ajuda na estimulação do colágeno, além de todos os outros benefícios que eu já falei pra vocês. Então, abusem de água termal sim, porque ela faz muito bem. Eu carrego a minha na bolsa, deixem na bolsa, vai malhar, vai pro parque, vai pegar sol espirra ao longo do dia quando você lembrar, porque além dela trazer aquela sensação agradável e refrescante, ela vai fazer super bem pra sua pele, tá bom? Dica pra vocês que saem do trabalho e vêm direto pra um evento, água termal porque hidrata, deixa a pele linda e a maquiagem super fresh. <risos> É assim, minha gente, em meio a tanta caixa, a tanta guerra, que eu venho com um vídeo de comprinhas... Barra recebidos da quarentena É muita caixa por aqui Tem caixa aqui, tem caixa do outro lado Então meu amigo, minha amiga Pega sua pipoca e vamos Curtir esse recebidos Barra comprinhas da quarentena Meu Deus Eu quero começar então por recebidos Eu quero falar de uma marca nova Que é essa marca aqui, gente, ó Rubelita Professional Recebi deles essa escova progressiva orgânica Que eu já vi vários passo a passo Dela e fiquei bem interessante em testar, essa é a, tem a tecnologia TH que a linha trata e hidrata, ela é a progressiva orgânica, tá? E ela tem base simplesmente de colágeno, ácido lático, óleo de abacate, tudo que o nosso cabelo ama, então assim, tô bem ansiosa pra utilizar essa escova progressiva, como eu disse, é orgânica sem formol. A marca Rubelita Professional tem também essa linha aqui, que é a Day by Day, é isso? Day by Day, que é uma linha de manutenção pós Química né, é uma linha enriquecida com queratina, óleo de semente de uva e pantenol, eu amo tudo que tem óleo de semente de uva, que dá uma revitalização assim nos fios, só de pegar nos produtos eu já tô sentindo assim o ar, eu amo o perfume, são produtos bem cheirosos, então eu recebi o shampoo que é este aqui. Tem também este aqui, que é o condicionador. E temos essa daqui, que é a máscara Rubelita Professional Day by Day. Essa máscara é assim, meio transparente, já gostei. Vocês sabem que eu gosto dessa textura. Veio essa pola também, gente, que é a Lash Nutrição, com óleo de abacate. Acho que tem semente óleo de uva também e óleo de coco, bem bacana, bem nutritiva. Veio também dessa linha uh, da progressiva, que é a ATH BB Cream 10 em um, 10 benefícios em um, esse aqui é o BB Cream e tem também esse liso mágico, eu fiquei bem curiosa nesse liso mágico, porque ele é ó, uma aguinha tão vendo aí? É transparente, uma água e também pincel da Rubelita veio o potinho aqui pra gente fazer a aplicação da escova progressiva, então ao pessoal da Rubelita, um super... Beijo, meu muito obrigada e breve eu trago mais detalhes sobre essa marca nova aí que promete, tá bom? O próximo recebido é perfume. Se você não me segue no Instagram, você tá perdendo, porque o pessoal que me segue lá já viu tudo, tá? E eu tô falando aqui, ó, caixinha perfumada da In The Box Perfumes, essa marca que eu amo, que é pura qualidade, que eu sempre recomendo pra vocês, tá bom? Então eu recebi esse lindo aqui, o primeiro que é esse aqui, o Magnifique, todos os perfumes da In The Box vocês encontram no link que eu vou deixar aqui abaixo pra vocês, tá? São é o Magnifique que ele é inspirado no wow. Jean -Paul. é uma delícia, gente, é no Jean -Paul, é lebu da Jean Paul, aquele, sabe que tem o homem, né, A silhueta lá daquele homem, assanhado, gente, uma delícia esse perfume, que perfume gostoso, ele é bem sensual, meu irmão viu que eu postei, meu irmão já ficou doido, ele disse, eu quero, eu quero, tá muito gostoso esse perfume, assim, maravilhoso, eu amei esse perfume, os meninos aí de plantão que gostam de um cheiro, sabe, baladinha sensual, esse é bem sensual eu gosto muito de perfumes masculinos com notas verdinhas é pro dia a dia, mas eu curto muito esses também com notas mais sensuais assim para datas especiais. Veio esse aqui feminino, que é o Pinkish. Esse aqui, gente, é inspirado no 212 VIP Rosé. Delícia muito, muito semelhante. Eu tenho um decan grande do 212 VIP Rosé. E assim, entre os dois, 212 VIP tradicional, Tiuantua, aí quem gosta de pronunciar assim, ou o rosê, eu gosto muito mais do rosê por causa desse fundo mesmo, floral, amo, esse aqui exala pra caramba, é um perfumão assim, bem forte, e veio bem, bem parecido com o 212 Vip Rosé Esse amarelinho, vocês sabem, né Que eu gosto dos líquidos amarelinhos Esse é o L'Adecé Esse aqui é inspirado no Olímpia Do Paco Rabanne E é aquele Olímpia de presença Quem conhece aí sabe, é um frutado um, É um floral frutado Que impregna na pele, né Pra sair só lavando E esse aqui segue a mesma vibe É um perfume forte Eu considero um perfume assim É mais invernal, porque ele tem essas notas mais fortes, doce deixa muito rastro revendo assim, pra quem não conhece ainda né, o cheiro do Olympia que é super famoso aí é um perfumão assim, é pra quem gosta de marcar presença, super perfumão, In The Box é qualidade assim, independente do perfume que você for escolher aí de acordo com as notas que você mais gosta a família olfativa, saiba que você vai estar tá, tá levando muita qualidade pra casa, tá? Pessoal da In The Box sempre meu, muito obrigada pelo carinho, ó. Um beijo! Mais recebidos, vamos passar agora para o parceiro super top aqui do canal Beleza na Web. Eu tenho aqui duas caixas lá do site Beleza na Web, tá? Essa que tá no meu colo e mais essa aqui. Gente, tem cupom de desconto sempre rolando lá no site, que é o cupom JOYCE10. Independente de qualquer coisa, utilize o cupom JOYCE10. Para que o cupom funcione corretamente, entra sempre por esse link que eu vou deixar pra vocês aqui abaixo. Às vezes vocês reclamam que não tá funcionando o cupom. Entra por esse link aqui, que é oficial da loja, seguro, tá, gente? Entra por ele que funciona o cupom JOINHA, JOYCE10, acima de 99 reais É começar mostrando o brindezinho que veio pra mim, deixa eu tirar aqui do saquinho. Gente, eu amo uma Necessaire, quem não ama, né? E olha essa aqui, roxinha, coisa mais linda do mundo, utilizarei muito... Olha só, veio esse pó compacto aqui dessa marca que eu quero muito apresentar pra vocês, que já tá cheio de dedo aqui. Marca francesa, que é a Rouge Baiser. É um chique só. Uh, antes de mais nada, a minha cor é a 02 Mel, e deu certinho pra mim essa cor. A embalagem é um luxo, olha isso. A preciosidade que é essa embalagem. A gente abre aqui, tem o mesmo desenho, não sei se vocês conseguem ver aí o mesmo desenho em relevo, né, do rosto aí, de, dessa mulher. Aqui embaixo tem a esponjinha, vem com espelho também. A embalagem é a coisa mais linda, né, gente? Gente, Testarei tudo e conto pra vocês, me falem se vocês querem mais, saber um pouco mais dessa marca que eu testo base e tudo mais, me contem. Muito produtinho aqui de cabelo, ó, tá lacradinho ainda, não abri. Veio esse aqui da Ciage Eudora, que é o Cici Cream, 12 benefícios em um, que eu tô muito curiosa pra testar, é da linha Reconstrói Fios. Vocês já haviam me falado muito bem desse Cici Cream, tô bem curiosa pra testar. Ele é a base de óleo de argan e... Queratina. Veio esse produto aqui, que é um, um levin, né, um protetor térmico dessa linha nova que chegou lá no site, que é a Bubble em Bubble. Esse aqui é um protetor térmico, como eu disse, em spray, da linha Hairdresser. uma linha toda à base de óleos, vários óleos, e ela é indicada pra cabelos super ressecados. e se descreve aqui como um primer, é Invisible Oil, óleo invisível, pra cabelos muito ressecados, isso aqui tem um cheiro eu já borrifei ele um pouquinho no meu cabelo assim que chegou, tem um cheiro assim maravilhoso, e esse aqui meu Deus do céu, que delícia o cheiro já apliquei assim que chegou no meu cabelo já saí aplicando, eu sou dessas, né? eu vou abrindo e aplicando tudo no cabelo tem toda a linha, tem essa linha né, a hairdresser e muitas outras linhas da Bubble in Bubble já disponível lá no site olha simplesmente o que veio de brinde também, uma Vital Nutrition da Kelny, de 50ml, Amor da Vida. Veio também essa máscara aqui, que tá lacradinha, vou abrir agora pra vocês, pra gente sentir o cheiro. Gente, essa daqui é da linha de regeneração extrema, a máscara de tratamento intensivo, assinada aqui pelo Marcos Proença, muito chique, da Eudora, a embalagem é assim. Olha que linda, né? Dourado. E a embalagem é assim, olha que linda essa embalagem, né? Vamos abrir? Vem aqui com aquele pentezinho que vem aqui grudadinho na embalagem, olha que legal. Tem essa proteção de plástico, parece ser bem... Nutritiva também. Ai, já fiquei doida pra testar. É a, a base de ProConnect 5. Deve ser um ativo patenteado deles, com óleo de coco. Me falem aqui abaixo nos comentários o que, que vocês querem resenha primeiro. E passando para essa outra caixa aqui do Beleza na Web, gente, essas aqui são de 80 gramas, então dá pra utilizar assim, pelo menos, no mínimo, umas três vezes, tá? Então eu peguei três dessa daqui. Tem essa daqui que é a de nutrição, máscara. De nutrição, eu tava cheirando elas e elas têm um cheiro bem familiar. É o cheiro de alguma coisa daí no ar, sabe? Algum produtinho da Inoar tem esse cheiro. E essa daqui também, roxinha, tem que é liso absoluto com extrato de chia, amaranto. Eu acho que ela vai ser uma máscara com uma pegada nutritiva, é, barra hidratação, assim, espero que eu consiga montar um cronograma com ela. Essa daqui, vermelhinha. Que é para cabelos danificados, tem queratina, acho que manteiga de karité também na formulação, proteína do trigo, óleo de argan Ela é uma máscara anti-quebra, essa daqui eu não lembro o cheiro. Ah, essa daqui é diferente das outras, as outras são branquinhas, essa é mais amareladinha, meio bege. Um cheiro muito parecido com a máscara Absolute Repair, da L'Oreal. Tem esse shampoo aqui também, que é da linha hidratante está aqui junto com as máscaras. Vocês já testaram alguma coisa da Jaque Janine? E conta aqui nos comentários se vocês já testaram. Um super beijo ao pessoal do Beleza na Web, obrigada. analisar os recebidos aqui, não posso deixar de mostrar as minhas águas termais, o luxo, poder e sedução da Liotte, gente. Essas aqui são simplesmente as melhores águas termais que tem hoje em dia no mercado. Elas são riquíssimas em zinco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 essa comprinha aqui, na verdade, não foi uma comprinha, foi um presente de aniversário, gente. Foi essa paleta aqui, a nova da Ruda Beauty, a Mercury Retrograde. Os meninos me deram de dia das mães. Falei aniversário, né? Eles me deram de presente de Dia das Mães. Ela já está super utilizada. Olha que paleta linda, gente. Ela é muito linda. Tá super utilizada aí. Já gravei tutorial pra vocês com ela lá pelo Instagram de uma maquiagem que ficou super bacana. Vocês estão curtindo. Curtindo muito, né, Assistir os tutoriais lá pelo Instagram, muito obrigada. Essa daqui da Ruda Beauty veio lá da comprando com o Lu, que é a lojinha da Lu, tá, que eu super recomendo, é super confiável. Qualquer coisa que você quiser encomendar dos Estados Unidos é, que é só falar com a Lu, que ela manda aqui pro Brasil. Outra comprinha aleatória de maquiagem que eu fiz foi essa paleta linda que eu mostrei ela também lá no Instagram pra vocês, que é da Estila, eu já tenho uma versão mais antiga dessa paleta com outras cores, é uma paleta de iluminadores, tá, que eu vou mostrar agora pra vocês, e essa fórmula desses iluminadores é muito diferente, eu não tenho nada parecido, eu tenho várias paletas assim com iluminadores e nenhuma se compara a essa fórmula da Estila, que é uma fórmula, gente, tá vendo como tá até meio afundado, né? É uma fórmula, assim, que ela é tão é, fina, ultra fina, que se eu apertar aqui vai afundar. As cores, assim, é uma mais linda que a outra. E fica uma coisa lindíssima na pele, porque fica um glitter como se fosse algo molhado. Como, sabe, aquele, aquela coisa que a gente fala que vem de dentro? São, assim, o brilho dessas paletas. A antiga já era, assim com essa luminosidade super natural, e essa daqui é mais ainda, parece que veio mais natural ainda, sabe? Aquele glow que dá pra você utilizar à noite, chama muito a atenção durante o dia, dá pra utilizar também ela tem um acabamento de pó, o glitter é, é, tem esse acabamento de pó não é molhado, mas tem essa textura que parece um mousse mesmo molhado, é bem diferente. Eu amo amo há muito tempo, desde a minha antiga que eu amo essa fórmula e precisava dar essa dica pra vocês, essa é eu comprei por uma bagatela, paguei R$122,00 no site Tryit que eu vou deixar linkado aqui abaixo. Passando realmente agora para as comprinhas da Sephora, gente, eu comprei esses aqui que estavam na promoção... Essas comprinhas eu fiz em um dia que o site tava com tudo com 15% de desconto e demorou muito pra chegar, quase 20 dias, assim. Aí eu comprei esses BT Velvet da Bruna Tavares, bem bonito, né? Comprei em três cores. Aí eu comprei nessas três cores diferentes, essa aqui é a Toffee, essa preta aqui é a Black e essa aqui é a Pale, que é um beijinho, assim com um subtom meio rosado, meio friozinho, gostei deles, essa aqui que é a Toffee, eu tô usando ele, tô com ele por baixo, ele é mate, tá? E tô com um glossinho por cima, e eu dei uma esfumada aqui, ele aqui também, tá vendo? Nos olhos, ficou bem legal, é bacana pra ser utilizado como primer de sombras, vou utilizar mais e falo pra vocês... Aí tava na promoção também essa base aqui da Nars, eu não tenho nenhuma base da Nars, então eu resolvi pegar essa pra testar, principalmente porque tinha lá a minha cor disponível, ela tava, essa base aqui tava por R$122,00 e ela custa acho que R$280,00 o preço normal, então eu achei assim que tava super valendo a pena o preço, olha só, ela é assim, é uma base em bastão, então assim ó, desse lado tem uma esponjinha pra aplicar, e desse outro lado aqui é o produto, deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês terem uma noção de cor, essa cor ficou extremamente exato o tom da minha pele, pra que fique mais real o tom, ó, esse é exato o tom da minha pele, e o nome desse tom é Stromboli, é o Medium 03 Stromboli que é esse tom super é, puxado por amarelo e eu gosto muito de tons mais amarelados, que é o subtom da minha pele, preciso testar mais realmente, porque minha pele, gente, tá um caos, assim, minha pele tá horrível assim, dá vontade de chorar quando eu olho no espelho e vejo a minha pele sério, dá vontade de chorar, mas tudo bem tudo nessa vida passa, até ova uva passa, então eu não vou chorar por causa disso testarei mais e trago se vocês quiserem uma resenha falando um pouco mais dela pra vocês E dá uma olhada lá no site da Sephora que eu acho que ainda tá em promoção Comprei também esse corretivo também da Nars Que também estava com 15% e mais algum descontinho lá Tava em promoção já, além dos 15% Que é o Soft Matte Concealer Que é um corretivo assim, ó em mousse, sempre ouvi a galera aqui do YouTube falando super bem dele, que é melhor do que aquele de, sabe, aquele de pincelzinho. O pessoal fala muito bem desse aqui, principalmente pra pele mais madura, né? Então eu resolvi testar, a minha cor é a Custard cool Pe Peguei ele na mesma cor é, Daquele de pincelzinho lá Agora vamos para essa caixinha aqui Que é do O Boticário que, O que, que vocês não me pedem É chorando que eu não faço sorrindo Ou nem tanto assim Gente, comprei a nova linha aí pra gente testar Que é a linha, qual é o nome? Esquadrão do Brilho Shine Esquadrão do Brilho Da linha Match do O Boticário o cheiro é um cheiro bem gostoso, bem suave. É assim a máscara. Não é rosa, tá parecendo aí rosa no visor, mas não é, ó. É branquinha, bem brilhosinha, tem um, parece assim... Bem nutritiva eu Comprei a máscara, não comprei o shampoo é, Eu acho que essa linha Como ela é pra ativar o brilho Ela deve ter um shampoo um pouquinho mais limpante E eu evitei de comprar o shampoo Por quê, gente? Porque eu não tô dando conta De utilizar tanto shampoo Porque eu parei em dois, assim, shampoos Que são mais é, Antiquedas, sabe? São antiqueda, fortalecedor Então eu tô meio paradinha Nesses dois que eu tô utilizando agora Tô evitando qualquer um novo Que seja. Aí eu peguei também o Levi da mesma linha, né, que é o esquadrão do brilho, esse aqui ele é protetor térmico, e peguei também o spray de brilho, que eu quero muito saber qual é a dele, porque ele fala aqui que ele tem efeito capa de chuva, e o Livin também diz que tem efeito de capa de chuva, então vamos ver, né, qual é esse efeito capa de chuva, deixa eu ver se o cheiro é o mesmo... O cheiro é um... Não, cheiro de álcool, mas vamos ver no que que dá isso daqui. Certeza que vocês vão pedir pra colocar essa resenha aqui na frente, certeza! Pra finalizar, essa comprinha aqui que eu fiz no site da Dermage, de o que, gente? Coisas pra pele, coisas anti-acne. Eu comprei esse sabonete aqui, comprei três deles. Gente, o site tava com 50% de desconto, então eu comprei três desse sabonete aqui, que tava saindo R$10,00, R$10,90, alguma coisa assim. Eu uh, comprei pela primeira vez ele na farmácia pra testar e, assim, na farmácia tava R$39,90, então assim, né... 3 por R$10,90 valeu muito a pena, peguei um pra mim e mais dois pra dar pra minha sobrinha que também tem muita acne e comprei esse aqui que também estava com desconto lá no site, que é uma loção também da linha cicatriz 3 Rebel Control é... ela promete o reequilíbrio da microflora, da pele, hidratação efeito mate e ela tem nicotinamida e alfa bisabolol na fórmula. Então chegamos ao final então, parabéns pra vocês que chegou até o final comigo, tá? Desse recebidos barra comprinhas aí de quarentena Espero muito que vocês tenham gostado Me fala aqui o que, que você quer resenha primeiro Um beijo no seu coração Não esquece do meu like E até o próximo vídeo Tchau, tchau Não, no filtro nenhum, não vou botar nem suavizar É que eu quero realmente mostrar a verdade Eu tô usando água termal da Liotte Faz mais ou menos um mês e meio e assim, já usei vários produtos home care. Pra quem não sabe, produtos home care é todos os produtos que a gente utiliza em casa, né? Pra continuar o nosso tratamento, da qual a nossa esteticista nos indica, né? Ou, às vezes, até por conta própria. Mas, gente, sério, assim, ó... Eu tô impressionada com a qualidade do produto. A minha pele estava extremamente oleosa, cheia de espinhas. Eu nunca tive espinhas. Estavam aparecendo diversas marcas, né? E assim... Eu estou encantada. Eu vim aqui querer mostrar pra vocês, olha só. Eu tomei banho de manhã e vim aqui pra clínica, não fui mais embora. E olha só. Não passei nada, gente. Passei somente água termal e o fotoprotetor, né? Mas não passei absolutamente mais nada. Eu não lavei o meu rosto. Ele tá assim desde a hora que eu saí de casa... Então, assim, eu tô impressionada, meu rosto clareou demais. E eu, sim, tô me expondo ao sol, mas sempre com proteção, obviamente. Mas, assim, as minhas olheiras, que eu sempre tive muita olheira escura, reduziu horrores. Já recebi outra dica de como melhorar ainda mais com a água termal. E, assim, ó, sou obrigada a vir aqui contar isso pra vocês. Porque é um produto incrível, vocês têm que ter sim. É super fácil, você só pega ele e espirra, deu. Já tá pronto, só deixa secar e segue a vida. É ótimo. E a mulherada, só aqui terminando de me arrumar para começar os atendimentos, já começando usando a minha água termal da Liotte. deixa eu passar aqui para vocês. Inclusive, eu adoro, fica aqui ó, pingando, mas tá ótimo. Vocês repararam a espinha aqui? Vocês não viram o tamanho dessa espinha ontem. Quem não viu, vai lá na minha live, no último vídeo do GTV, que dá pra ver bem o tamanho dela. Eu não aperto espinha, gente. Aí eu passei a água termal. E olha só como já amanheceu bem diminuída. porque essa... Eu vim falar de um produto, assim, que me ajudou muito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 e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 Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Aquele vídeo que o Arthur sempre me ajuda porque ele fica interessado nas coisas que eu vou mostrar. Ele é interesseiro. <risos> Ó, oh, hoje eu vim mostrar pra vocês alguns recebidos. Eu não tenho ido na minha caixa postal por causa da quarentena, então são coisas... É... Eu acho que eu fui uma vez só, né? Uma vez que eu fui no banco, aí eu passei uma vez lá. Mas são coisas assim que na maioria eu recebi aqui na minha casa. E vocês sabem, né? Eu sempre tô fazendo desapego pra vocês. Eu sempre divulgo lá as coisinhas que eu vou desapegar no meu Insta. E é isso, gente. Simbora, tem bastante coisa. A penúltima caixinha, gente. Vieram águas termais da marca Liote. Liot, como será que fala? Liote, não sei. Vou deixar o site pra vocês também aí. Eles enviaram duas. Essa aqui, ó, tem um cheirinho de aveia. E essa aqui, eu acredito que seja né, a tradicional ou sem fragrância, sem cheiro, porque não tem nada escrito. Tá escrito aqui que hidrata, protege e suaviza. Vem 150ml em cada embalagem. E eu amo água termal, gente essa aqui, ela é muito rica em zinco, magnésio, sódio. É bem cheia de mineral mesmo, faz bem, assim, pra pele, né? Depois do skincare, você vem aplicando assim, eu adoro. Então, muito obrigada ao pessoal da Liot, Liot não sei como que fala. Muito obrigada pelo envio das águas. Com certeza eu vou usar, eu amo esse tipo de produto. E, gente... Pra... Tudo bem, hoje eu tô aqui pra falar um pouco de pele com vocês, pele acneica vocês sempre é, elogiaram muito a minha pele aqui no canal, né e eu sempre até modestamente brincava e falava assim imagina gente, a maquiagem, imagina é a base mas realmente eu tava com uma pele assim, muito boa, muito 0% de defeitos até que eu parei de tomar o anticoncepcional e eu já esperava que fosse ter algumas espinhas né, a volta da acne, mas não com tanta força, voltou assim Simplesmente um exército de acne pra me atacar. O meu rosto ficou muito horrível. Teve até um vídeo de... Uma rotina que eu fiz pra vocês, que eu aparecia muito sem maquiagem, deu pra ver nitidamente quanto meu rosto tava muito afetado pela acne. Nesse momento eu vou colocar uma foto aí de como estava, acho que já passou aí pra vocês a foto de como estava. E agora eu vou colocar como tá atualmente, tá bem melhor. Ainda estão todas as marcas, algumas marquinhas já estão sumindo, mas é, meu rosto tá praticamente agora assim mais marcado. Aquelas espinhas mais sofridas, doloridas, que doía, né, só de eu tocar, de lavar, aquelas já se foram, assim, já secaram. E o vídeo de hoje é pra isso, pra eu mostrar alguns produtos que eu utilizei pra me ajudar a secar essas espinhas. Eu tomei medicação oral, tomei vitamina A com zinco, se eu não me engano, mas, assim, é muito complicado, assim, você tomar esse tipo de medicamento, assim, eu não tomei sob orientação médica, eu simplesmente fui numa farmácia de manipulação, falei pelo que eu tava passando e ela me formulou. E eu senti que no tempo que eu tava tomando essa fórmula com vitamina A altíssima, era 50 mil, simplesmente começou a brotar mais e mais e mais espinhas, então eu tomei mais ou menos durante 20 dias e parei. E continuei com a minha suplementação é, normal e comecei a utilizar ácidos. Hoje eu vou mostrar um dos ácidos, o ácido que eu tô utilizando agora. Mas eu vim mostrar mais pra vocês aqueles produtos que me ajudaram a limpar a pele e realmente a me fazer sentir que tava desinflamando, secando, secando mesmo as espinhas, me, me ajudando a secar. Eu quero fazer um vídeo só pra falar de, dos sabonetes anti-acne que eu utilizei. Eu utilizei vários. Espinhos. Sim, cheguei ao resultado do que o que mais me ajudou, o que menos me ajudou, o que deu mais espinha ainda, e eu vou falar para vocês desses é, sabonetes separadamente. Eu comecei tratando, assim, começou a sair as espinhas, eu comecei tratando com azelan. Só que aí eu tava tratando com azelan, o azelan tava dando conta, ele tava mantendo, assim, começou a sair desse lado aqui, só aqui embaixo, né? Que é a acne típica de que, né, adulta e hormonal, não sei o quê. Então eu comecei a tratar com azelã e o azelã tava dando conta de não espalhar a bactéria Então eu ficava só com esse lado aqui do rosto muito cheio de acne e desse lado não tanto Aí eu pesquisando na internet eu comecei a ver outros acne, é, ácidos e achei um ácido chamado, acho que, acnesil, acho que era isso De benzoíla, eu acho, o extrato, não me lembro Pra quê, gente? Aí eu parei o Azelan, que tava dando certo, eu deveria ter continuado com a Azelan. Comecei a utilizar esse, foi quando brotou espinha tudo aqui, começou a sair aqui também, e tudo aqui. Pegou todo esse lado aqui do meu rosto. Uma dica que eu quero dar pra quem tá com essa infestação de acne. Eu gostava muito de fazer massagem facial com aquele roller, sabe? Aquele rolinho de Jade. Não faça isso, porque você pode... Uh, migrar a bactéria da acne Pra outras áreas do seu rosto Fazendo esse movimento De espalhar Então adeus rolinho de jade enquanto você tiver com acne Porque vai espalhar tua acne E não faça isso Ok, aí comecei com esse acne, eu Deu tudo errado, aí tentei voltar pro azelã E a azelã já não funcionou mais Da mesma maneira E eu ali super desesperada Foi quando eu pesquisei um pouquinho mais E descobri esse ácido Aqui ó o Differin. O Differin ele é a base de adapaleno, que é um ácido mais uh, forte, ele é bem mais forte que o azelan. o azelan pode ser utilizado até na gravidez. Eu descobri o azelan, né, há 10 anos atrás, quando eu engravidei do Murilo, minha pele começou a ficar com acne. A minha médica me passou azelan, eu usei azelan na gravidez e foi super de boa. Não lembro de ficar Triste com a minha pele com acne naquela época, não lembro, foi super tranquilo. Mesmo porque quando você para o anticoncepcional, seu organismo fica louco. E aí quando você engravida, meio que normaliza. Então a Azela foi de boa, Eu consegui passar a gravidez toda com a pele bem boa, assim pouquíssimas é, espinhas esporádicas. Ando pro Differin essa é a diferença dele com a Zelan. A Zelan é um ácido leve que você pode utilizar até na gravidez o Differin não, tá? Não pode ser utilizado se você pretende engravidar, né? Você não pode utilizar o Differin. Tem vários uh, e nem... Uh, é porque tem outros nomes. Differin seria o nome mas ele é adapaleno então toma é, cuidado, né? Com esse ativo, adapaleno, tá? Ele não pode ser utilizado por mulher Mulheres grávidas ou que pretendem engravidar assim logo, fica ligadinha nele. Então eu comecei a utilizar o Differing, tá? Mas, e foi o que deu mais certo com a minha pele, foi o que ajudou a secar tudo, tá tudo sequinho agora e eu continuo utilizando ele. Joyce, o que utilizar, né, em combo aí com os ácidos? É muito complicado, viu? Porque quando a gente começa a utilizar ácido, a pele começa a ficar muito ressecada Então você não pode deixar de hidratar Às vezes a gente tem a sensação, poxa, se eu hidratar vai vir mais acne, né? Porque a pele já tá muito oleosa, mas precisa hidratar Porque óleo é diferente de reposição hídrica, reposição de água É igual que aqui, aquilo que eu sempre falo pra vocês no cabelo também Então tem que hidratar Eu quero começar falando Primeiro de tudo, de um dos melhores Assim, nossa, me ajudou muito Essa água, gente, porque eu terminava De lavar o meu rosto e aplicava Essa água termal aqui da Liote Essa é uma das águas, assim No mercado, acho que ela é uma das únicas Assim, que é super rica Em zinco, ela tem 0,935 Miligramas de zinco E o zinco, ele é anti-inflamatório Secativo, ele é maravilhoso a pele, então eu tava utilizando Ela, assim, ó, quando eu tava muito infl... Inflamadão, nossa, sério, toda hora Mesmo depois que eu aplicava o, o protetor solar e creme e tudo mais Eu voltava a aplicar ela Mas eu utilizava basicamente assim Terminava de lavar o meu rosto com sabonete Vinha, aplicava ela, encharcava o meu rosto com ela E deixava secar natural Quando secava eu sentia que a pele tava bem sequinha Então eu vinha com os hidratantes e tudo mais. Gente, essa água ajuda não só uh, na acne, mas rosácea, para rosácea ela é muito bom. para quem tem muita descamação, a pele muito seca, pessoas alérgicas... O pessoal da Liotte estava até comentando comigo, sabe, que eles estão doando para um, uma instituição, se eu não me engano, do Nordeste da Bahia, com crianças que têm realmente feridas na pele, a matéria, mas eles estão utilizando para cicatrizar e aliviar a pele, sabe, dessas crianças. Então, eu achei muito bacana essa atitude deles, e realmente me ajudou muito nesse processo de ai, desinflamar, dar um alívio para minha pele. Eu utilizo toda hora mesmo, principalmente agora que está esquentando, mais. Eu termino de me maquiar burrifo Antes de me maquiar burrifo É maravilhoso, eu vou deixar o link De compra aqui abaixo Vou falar do segundo produto agora Que nossa, sabe quando naquele dia Que minha pele não aguentava mais ácido Eu tava utilizando ácido só à noite O que que eu utilizava, gente? Utilizava esse óleo aqui Joyce, Mais óleo em pele Com acne, pele já oleosa Muito oleosa, gente Isso aqui foi uma da salvação também da minha vida Overnight Detox óleo Da Caldali Ele tem vários óleos aqui na formulação e até abri o site aqui pra eu falar pra vocês Com mais propriedade dos ativos dele. Ele é considerado, ele é um óleo detox Ele faz a desintoxicação Da pele E ele é considerado também um óleo seco e acredito, gente, esse óleo ele seca a pele Muitas vezes eu, sabe Passava por cima daquelas espinhas Inflamadas, mesmo Utilizando ácido ainda tava inflamada Passava isso aqui durante a noite E eu acordava com tudo seco sequinho, tudo sequinho, sequinho assim, isso daqui foi, gente, sério eu recomendo demais pra quem tá passando por esse momento de acne muito atacada, só quem, quem passa por isso que sabe o quanto que é dolorido você se olhar no espelho e se ver assim toda pipocada, dolorida de ácido, isso me ajudou demais demais, demais, então ele é tem o óleo de semente de uva, que tem ação antioxidante e que regenera e nutre a pele. Tem o óleo de amêndoa doce, que traz a luminosidade, descansa, peles estressadas. Tem o óleo essencial de neroli que tem ação calmante e regenerador. Tem o óleo essencial de lavanda, que é anti-inflamatório e calmante. Ele é um óleo que, assim, ó, você pode aplicar em pouca quantidade. Eu, como tava, assim, muito, vai, desesperada. Eu aplicava umas quatro gotas, assim, o que é muito na pele, e aí minha pele ficava toda oleosa, se eu passasse a mão, assim, era óleo, porém, quando você acorda, quando o óleo age, você vê que tá tudo sequinho, ele é realmente um óleo seco, mas não é esse óleo pra você utilizar com fins, deixa eu ver, embelezador assim, ah, eu vou aplicar por cima de um creme, eu acho que não é essa a função dele, é a função dele realmente é realmente desintox desintoxicar... E eu acho que ele deve ser utilizado sozinho. Utilizar ele, assim, por cima de qualquer outra coisa, eu não acho legal, não. Eu gosto sempre, sempre gostei, desde sempre, de utilizar ele sozinho eu recomendo muito pra vocês. Outro produto que me salvou, gente, foi esse protetor solar, porque ele também é muito secativo da pele. Que é esse aqui, ó, o Sun Price. É um, é um protetor solar coreano, ele tem fator de proteção 50%. E ele é um protetor solar com cheiro tão agradável, ele tem cheiro de coisa verde, sabe? Coisa medicinal, eu amo. E sim, é daqueles protetores que te deixa branca, forma aquela capa branca mesmo, mas eu gosto, tá? Eu gosto de protetores que me deixa com essa cara branca, coreana, japonesa, branca, ó. Quando ele seca, nossa, o cheiro é muito agradável, muito, muito mesmo. Ó, eu tô vendo no Mercado Livre Nossa, quando eu fui comprar esse aqui, gente eu Não tinha quase nenhum disponível assim Fiquei pesquisando várias semanas Até que um vendedor liberou e eu comprei Um vendedor coreano, vou até procurar A lojinha dele, que ele tem lojinha no Instagram vou linkar aqui pra vocês, se eu esquecer, vocês me avisem Tem duas versões realmente Essa minha é a Mild, né, ou Mild Não sei, e tem uma versão Chamada Watery Light Que tem a tampinha Cor de rosa E eu queria muito que vocês vissem o tamanho o dele, ó, ele é grande Sabe comparado aqueles protetores Que a gente tem o Biore Olha só, eu tenho esse aqui que é o Fusion Water Da Isdin Que é bem menor, ó, é menorzinho E tem esse aqui da Biore Que é o Face Milk, que eu gosto muito também Ó, é menorzinho, tá vendo? Bem menorzinho, esse aqui é mais gordinho E maior, mas Mais, mais é, longo Tá gente, como eu gostei disso daqui, meu Deus do céu essa, isso daqui é a sétima maravilha também, agora eu vi que voltou aqui o estoque e eu já vou comprar outro, porque eu não sou boba, nem nada, deixa eu falar aqui das características dele pra vocês. Ó, ele tem filtro 100% minerais orgânicos e é indicado pra todo tipo de pele, principalmente as peles sensíveis, sensibilizadas e oleosas. Gente, eu não indico ele pra pele seca, porque sério, minha pele pode estar tá pingando óleo nessa fase, ela já tá melhorando e tudo mais. Mas ela estava pingando óleo E ele deixava a minha pele super seca Em alguns lugares até, assim, craquelando De tão seca Mas assim, ele foi a glória pra secar as minhas espinhas também, sabe? Eu sentia a minha pele... No lugar, assim, digna, né? eu tinha vontade de sair de, na rua novamente depois que eu comecei a utilizar esse protetor solar, que vai ser difícil desapegar desse protetor aqui, já virou o favorito da minha vida, só esse cheiro que deixa na pele já é maravilhoso, ó, mas ele fica branco, tá vendo como ficou branca aí a minha mão? Ele fica essa máscara branca mesmo na pele, tá? Mas pra mim tanto faz... Porque assim, eu sempre passo, nem que seja um pozinho ou uma base levinha com proteção, principalmente durante o dia quando eu vou sair, eu sempre gosto de ter uma proteção com cor, porque eu sei que barra, mais a, a luz. E outro que eu quero recomendar muito, que eu usava naqueles dias que a minha pele não aguentava mais nada agressivo. Aí eu fazia praticamente uma máscara com isso daqui, ó. Esse creme maravilhoso da Clinique, gente. É um creme hidratante. Esse é o Moisture Source. Ele promete 72 horas de hidratação ou reidratação da pele. E ele é assim, ó. Uma geleia, tá vendo? Um gel. Gente, muito maravilhoso, não deixa a pele oleosa, então assim, quando eu sentia que a minha pele tava muito agredida, muito sensível, eu fazia uma máscara assim, aplicava em abundância e deixava, e ele dava conta de, sabe... É... Voltar a vitalidade da minha pele, assim, realmente proteger e ajudar ela a se recuperar. Muita gente utiliza aquele, como é que chama? Cicaplast, né? Eu tava utilizando cicaplaste, gente, mas eu tava fazendo um teste com ele em áreas isoladas do meu rosto e eu percebi que ele é muito, pelo menos pra minha pele, ele é comedogênico. Onde eu aplico, eu tava aplicando muito aqui, ó, em volta da boca e aqui, em volta do, do nariz, e começou a sair muita acne onde eu aplicava. Onde eu aplicava ele, ele saía a acne. Então, eu simplesmente aboli o caplast e coloquei esse aqui no, no lugar. Ele tem na formulação a cafeína, que ajuda a ativar o sistema de reidratação da própria pele. Tem o um ácido hialurônico e água de aloe ativada, que recupera os níveis saudáveis de hidratação, restaura a elasticidade, protege dos radicais livres e promove uma pele mais suavizada e maçada. Ela entrega tudo, tudo que promete mais um pouco Isso aqui é a força da minha pele quando ela já não aguenta mais o ácido Assim, ela já tá bem tolerante, a minha pele já tá bem tolerante ao Adapaleno Que é super agressivo Então assim, ela já tá tolerando bem, já não tá ficando mais tão ressecada, tão sensível Mas no comecinho, minha amiga, isso aqui me salvava Porque realmente tive que abolir o Cicaplast Porque onde eu aplicava nascia uma espinha nova, muito oleoso, né? Então esse aqui foi, foi a salvação pra mim. E o cheiro super suave, sabe agradável de sentir, com certeza esse cheiro vai ficar na minha memória olfativa, porque era sinônimo pra mim naquela época de, de pele super atacada assim, sinônimo de suavidade, de calmaria mesmo. Pra finalizar, quero falar desse aqui também que eu utilizava muito durante o dia, que é uma loção da Epidac, o Epidac Oc da Mantecorp. Ele é um gel antiacne pós limpeza, então assim, às vezes antes do protetor solar, durante o dia eu aplicava ele, sabe, muito bom, bom também para deixar a pele mais sequinha, menos oleosidade durante o dia. Gostei muito. Ele tem na formulação ácido salicílico, aniacinamido, zinco, aloe vera e extrato botânico também. Não é agressivo, assim, se você tiver com a pele um pouco mais sensível, se arder, não utiliza. A minha, assim, raramente ardia com ele, assim, eu acho ele mais leve e até hoje gosto de utilizar às vezes antes do protetor solar. Chegou um novo para mim que eu tô doida para mostrar, mas eu mostro em outro vídeo que também é da Manticorp, é o Serum é, IVC com é, fator de proteção 30, assim, gente, eu tô amando, é uma vitamina C, eu tô amando, amando simplesmente uma das melhores vitaminas C que eu já utilizei, mas deixa pra outro vídeo porque eu comecei a utilizar essa semana preciso ver mais, mas esse aqui Epidac C recomendo muito deixa eu finalizar, no outro vídeo eu falo sobre o sabonete só e num outro eu falo sobre protetor solar, que eu tenho muito pra falar sobre protetor solar, teve uns que piorou minha acne, outros melhoraram mas o melhor de todos Tá, já adianto, que é o Sun, Sun Price Maravilhoso Deixa eu terminar que tá acabando ali minha bateria Eu espero muito que vocês tenham gostado desse assunto E principalmente eu espero muito que ajude Quem esteja passando por isso também, tá bom? Um beijo no seu coração Deixa o like, compartilha muito esse vídeo Beijinho e até a próxima Tchau, tchau marca que eu gosto muito, admiro e recomendo são as águas termais da Liotte que eles me mandaram. Eu já usei um desse daqui cheinho, meu já acabou, que é a natural, a é tradicional. E agora eles me mandaram essa daqui também, que tem a fragrância de amêndoa. Gente, essas águas termais são muito, muito boas. Podem comprar de olhos fechados, são maravilhosas, são brasileiras. E aí, quando eu postei sobre eles, muita gente falou sobre a da Aveni. A da Veni também é muito boa. Eu também uso, mas a da Liotte tem mais zinco que a água termal da Vene. Então assim, não tenha medo, pode investir, são águas termais muito boas. Eu só tô curiosa pra testar essa aqui com a fragrância de amêndoa, mas essa natural é maravilhosa. E pra quem não sabe que eu comentei do zinco, o zinco é um excelente anti antioxidante pra pele. Ele trata acne, ele trata na cicatrização, ele trata oleosidade, ele trata espinha. Então assim, podem apostar, essa água é muito, muito... Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Mendes, eu sou maquiadora profissional e hoje eu vim te falar sobre os benefícios e também sobre a minha experiência com essa água preciosa aqui, que é a água termal da Liotte. O que mais me chama a atenção nesse produto é a composição dele, porque a gente sabe que nem todos os produtos vêm com aquela composição incrível, né? E com essa água Liotte aqui, você pode ter certeza que você está adquirindo um produto excelente. E eu te conto por quê. É um produto que é extraído de um poço de mais de 354 metros de profundidade, ou seja, quando essa água ela é extraída, além do zinco, também tem o manganês, que é excelente para a pele, ajuda a clarear, ajuda a manter a pele super hidratada, sem contar que tem aqueles ativos antioxidantes que ajudam a dar aquela rejuvenescida na pele, super amenizando as linhas de expressões. Daí você vai me perguntar, será que essa água termal ela é boa para todos os tipos de pele? Você pode ficar tranquilo, viu? Porque qualquer tipo de pele se dá super bem e é excelente por exemplo se você tiver uma pele mais oleosa com o tempo aí que você for usando você vai perceber que ela vai ajudar e muito a tratar a questão da oleosidade e com o tempo vai controlando isso e se a sua pele for seca Vai ajudar nessa questão da hidratação também. Então, é um produto que não vai te ajudar somente nessas questões de oleosidade, hidratação da pele, rejuvenescimento, como também vai te ajudar a tratar as espinhas, de repente, você tem algum tipo de dermatite. No meu caso, por exemplo, eu vou te contar essa experiência. Eu posso te falar, porque eu já uso esse produto há mais de dois anos. Há um tempo atrás, surgiu uma mancha levemente esbranquiçada nessa região aqui, próximo às maçãs, e ela tinha uma textura levemente sabe quando tá descascando a pele? Então, resolvi agendar uma consulta com a minha dermatologista para poder tirar a dúvida e ver realmente o que era e se, pela minha suspeita, de fato, era algum tipo de dermatite. Porque no começo ela tava, sabe, com essa aparência meio áspera. Nesse meio tempo, enquanto o dia da consulta não chegava, eu fui usando a água termal da Liótipo, porque ela também é excelente para tratar alergias da pele. Posso fazer alguns exames, né? Foi constatado de fato que eu tinha um tipo de dermatite, que no meu caso é uma pityriasis alba. Ela pode ter tanto essa aparência levemente esbranquiçada na pele, ou até mesmo ela ser um outro tipo, né, chamada vesicolor, que ela tem uma aparência mais amarronzada. Então, além da pomada que a dermatologista me receitou, eu fui aplicando aí a água termal da Liotte no local e o que melhorou ainda mais essa questão da alergia melhorou a questão também da aparência meio escamosa que estava na minha pele. E uma dica como maquiadora que eu vou te dar hoje é a seguinte antes de você aplicar qualquer coisa depois que você lavou o seu rosto você aplica a água termal da Liotte porque assim vai fazer com que a sua pele fique hidratada e também quando você vir com o hidratante no próximo passo vai super ajudar na absorção do produto e também a hidratar muito muito mais aí a sua pele. E quando você terminar a sua maquiagem, você aplica a termal da Liotte novamente, porque vai fazer com que a sua maquiagem dure ainda mais. E ao longo do dia, você pode vir reaplicando, porque daí vai fazer com que a sua pele fique sempre hidratada. Então, assim, é um produto espetacular, porque além de você combater a oleosidade da sua pele, vai manter ela hidratada, melhora a questão da cicatrização de espinhas, ajuda no rejuvenescimento aí das linhas de expressões. Perfeita a sua maquiagem. Eu amo, não abro mão. Não ficou sem, super indico. Olá, voltamos. Essa semana aqui em que eu voltou aos atendimentos, já voltou, na verdade, faz duas semanas as minhas funcionárias, né? Eu voltei essa semana e a gente tá aqui tentando se adaptar a essa rotina é diferente. A gente tá tentando colocar em dia as consultas dos pacientes que já estavam agendadas. É, que a gente teve que desmarcar, né? E alguns atendimentos online, a gente está também tentando colocar no meio dessas consultas. Só que o atendimento online, ele me demanda um pouco mais de tempo. Às vezes, é, são pacientes que eu não vejo há muito tempo, então eu fico mais tempo e acaba que é uma consulta que demora mais do que a própria consulta presencial. E eu vou gravar aqui depois para vocês, falando como é que funciona a consulta online, que bastante gente tá perguntando, tem gente que não sabe como é que funciona, como é que funciona a receita... Né, como é que faz pra pegar a receita, enfim Eu vou explicar tudo direitinho pra vocês como é que funciona isso Mas antes eu quero falar pra vocês A gente fez uma live há pouco tempo, eu e a Ananda Então, nessa live eu falei muito de uma água termal que eu usava bastante E usava até nas minhas filhas E acabou que algumas pessoas me pediram e eu não tinha nem a fotinho pra mandar dela E aí acabei encomendando chegou agora aqui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 mas essas de amêndoas eu achei o máximo, assim, um cheiro muito bom. Então, assim, pra que que o zinco é bom? O zinco é bom pra um monte de, de coisas, assim, mas, por exemplo, aquilo que eu já citei, né? A queimadura, é, um machucado na pele, acne, controlar a, controlar a oleosidade da pele, o zinco ajuda muito. Então é isso aí, né? É, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que eu respondo o inbox.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 A rotina de cuidado com a pele dos nossos assistidos é algo muito importante. E aqui no Jardim das Borboletas nós contamos com um super aliado, que é a água termal da Liot. Esse produto, ele ajuda as nossas borboletas a terem uma qualidade de vida muito melhor, pois ajuda na cicatrização e na hidratação da pele. Mas você também pode incluir no seu dia a dia, pois ele ajuda a equilibrar o pH da pele, tem efeitos anti-idade, ajuda a proteger, suavizar e hidratar. Esse produto ele é aprovado por vários profissionais e todo mundo que usa acaba se apaixonando pelas qualidades e pelos benefícios que ele traz para o nosso dia a dia.